Manda o seu relacionamento aí, no seu local de trabalho. Já parou para pensar? E o clima? É de parceria ou tem muitos conflitos? E como fazer para melhorar? Já pensou nisso? Bem, é sobre isso que a gente fala agora com a coach e consultora Juliana Matsoka. Juliana, muito obrigada pela participação aqui. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Juliana, o relacionamento entre as pessoas é essencial ao mesmo tempo que desafiador. A pergunta é, a forma de se comunicar e interagir com as pessoas, ela pode garantir sucesso ou fracasso de uma empresa? Nossa, eu não tenho dúvida. Na verdade, eu diria que se for em relação a fracasso, seria aquele fracasso todos os dias, de que as pessoas vão trabalhar sem vontade de estar lá. Elas vão trabalhar, às vezes, até gostando da função, mas pensando o quanto que é difícil as pessoas, difícil os relacionamentos e a pessoa acaba não querendo estar lá. Eu já vejo até isso como um fracasso da empresa, então é... eu acredito que tem muitas empresas que sobrevivem por muito tempo desse jeito, mas eu não consigo considerar isso um sucesso, você ter pessoas... É, infelizes fazendo as coisas com má vontade na oportunidade que elas tiverem elas te prejudicam em, em algum aspecto ou prejudicam algum cliente em algum aspecto então para mim isso é um, é um fracasso do dia a dia e o lado positivo quando essa comunicação ela flui e não é violenta traz sucesso também com certeza aí é o sucesso do dia a dia é o querer acordar para ir trabalhar é o Fazer o que você... ir para onde você vai, fazer o que você vai fazer de coração, né? Porque você está com pessoas que se importam com você e com as suas necessidades. Você está, ao mesmo tempo que cuidando das necessidades dos outros, sendo cuidado também. A relação entre chefe e subordinado é uma relação... Um tanto quanto difícil para muita gente agora como essa relação ela pode se tornar uma parceria e para que ela não seja então algo intimidador que é o mais é, comum de se ver sim é, é uma relação de dominação né e quando e fica um tentando dominar o outro né? não só de chefe para subordinado como na oportunidade que o subordinado pode ele quer dominar o chefe em algum aspecto da onde ele puder. Então é um sistema que ele para mim ele é condenado a falhar né? é, é quando cada um está cuidando do que é importante para si só cuidando a atender as suas necessidades e não se importando com a do outro. Então eu fico pensando que tem como isso se tornar uma relação de parceria, no momento em que cada um deixa de querer ter razão, de querer estar certo, para como vamos melhorar nossas vidas. É, em vez de é, se perguntar quem tem razão, é, como que a gente pode melhorar as coisas para nós? Todo mundo começa a olhar na mesma direção. E quando o chefe não dá o primeiro passo para isso? O subordinado. Ele tem que ter essa atitude ou ele precisa saber que existe uma abertura para chegar nesse ponto? O acesso à comunicação é um pré-requisito para praticar comunicação não violenta. Não existe comunicação não violenta se a gente não tem acesso a essa comunicação. Então, uma vez que existe esse acesso, o funcionário, o subordinado que ele precisa de alguma coisa e o chefe não toma iniciativa, ele pode fazer o pedido sem, sem soarem como exigência. Mas tem algumas dicas? Tem algumas dicas. E a primeira delas é realmente se importar com as necessidades do chefe também. E não só com as suas. É entender que, tudo que toda violência é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Então, se tem um chefe sendo violento com você, esse chefe tem necessidades não atendidas também. E se prolongar para olhar para essas necessidades não atendidas do chefe, do ambiente, das outras pessoas, além só das suas. Enquanto ficarmos olhando só para as nossas, vai ficar cada um disputando o poder. Outra pergunta bem importante, uma expressão que chega a ser ligada a assédio e a comunicação violenta. Quais os tipos né, de comunicação que podem se caracterizar como comunicação violenta e que é muito parecida com assédio? O assédio, ele para mim é uma comunicação bem violenta. É, comunicação não violenta, a gente acaba olhando muito para as relações em que a violência é invisível, em que não tem ninguém. É, às vezes nem usando palavras de xingamento, mas pratica-se violência. É quando qualquer relação em que a gente quer que a pessoa faça o que a gente quer que ela faça, por medo, culpa ou vergonha, e não porque ela quer fazer aquilo, não porque ela deseja de coração fazer aquilo. Então, é, seria, por exemplo, ó, se você não fizer isso, você vai sair desse seu cargo. É uma ameaça, ou, ou seja, faça isso por medo. É, ó, você fez isso, você é uma pessoa muito incompetente. Né? Às vezes ela não, não usou nenhum xingamento, mas fez uma crítica sem manifestar a sua necessidade e o que era importante para si. Uma, faz a pessoa sentir envergonhada, dá o melhor dela por medo de sentir vergonha. E isso vai prejudicando o, o desenvolvimento da pessoa, a produtividade, esse tipo de tratamento, essa comunicação violenta. Com certeza, isso vai sugando a energia da pessoa. À medida que isso vai acontecendo, ela vai começando a ficar cada vez menos incapaz de olhar para as necessidades dos outros. Fica, ficam várias pessoas trabalhando juntas, só que separadas. Outro ponto. Por outro lado, você comenta muito sobre os benefícios da comunicação não violenta. Como é que ela acontece e quais são esses benefícios? A comunicação não violenta, ela acontece quando a gente consegue olhar para o outro como um ser humano que merece ter suas necessidades vistas. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, vai ser muito difícil praticar a comunicação não violenta e a comunicação não violenta ela oferece formas de ajudar a gente a chegar nesse lugar. Que é muito difícil a gente chegar nesse lugar quando a gente está cheio de necessidades não atendidas também. Agora, como praticar, né? Como, como praticar, praticar com, o que fazer para chegar nesse lugar. E a primeira coisa seria a gente se responsabilizar pelos nossos julgamentos. A gente vê que o que a gente pensa sobre o outro, pertence a nós e não ao outro, é praticar uma linguagem em que a gente fale exatamente as coisas que aconteceram e não a nossa opinião sobre as quais ela, sobre nosso, o que a gente acha sobre o que aconteceu e também falar sobre nossos sentimentos, falar sobre nossas vulnerabilidades, entrar nesse lado humano, o que sentimos e o que será que o outro sente, imaginar o que o outro sente. A outra coisa seria pensar nas necessidades dos outros também, se colocar no lugar do outro. E o último seria fazer pedidos que a gente esteja disposto a ouvir não e continuar disposto a encontrar outras estratégias que atendam a necessidade de todos. Como tornar um hábito ou incorporar no no trabalho, na iniciativa privada, ou no setor público, a comunicação não-violenta, já que ela traz só benefícios? Como tornar um hábito isso? Eu acredito que seja fazer parte da cultura mesmo, é, aceitar que vai ser difícil no começo, as, as pessoas entenderem que não é a coisa que a gente faz naturalmente, espontaneamente, que a gente precisa treinar comunicação não-violenta, porque fomos criados com uma comunicação violenta. Então, a gente precisa treinar uma coisa que é natural, só que não é habitual. E isso com apoio. Se uma pessoa sozinha começa a praticar comunicação não violenta, fica muito difícil para ela sozinha manter aquilo. Então, ter apoio de uma comunidade, de um grupo, e constantemente em treinamento. Como motivar, então, essa transformação né e disseminar essa comunicação? Eu acredito que seja com uma pessoa corajosa o suficiente para começar a praticar e as pessoas verem o quanto que isso muda tudo, só de você começar a praticar sozinho, só de você começar a falar sobre o que é importante para você em vez de acusar. E aos poucos, muito aos poucos, as pessoas vão vendo que isso humaniza que isso é bom e que isso ajuda a resolver os problemas de forma criativa, de forma inovadora. A comunicação não violenta, ela parte dentro de si, da individualidade de cada pessoa. É difícil implantar, no, qual a diferença de implantar numa empresa privada para o setor público, onde o servidor tem a certeza da estabilidade e de não ver a figura do seu chefe todos os dias? Eu acredito que é muito triste isso, na verdade, que num sistema privado as pessoas estejam por medo de perder seus empregos. Né? Então, o fato de um servidor público ter a estabilidade, uma necessidade atendida de estabilidade, a gente pode começar a olhar para quais outras necessidades precisamos atender. E, quais, e como a gente pode atender essas necessidades. Para a gente encerrar. Dicas para a gente manter a comunicação não violenta. Dicas, eu acredito que a mais importante seria a gente parar de querer responder as coisas imediatamente. É a gente respirar por dois segundos, três segundos antes de responder. A resposta já vai mudar. Até na hora da raiva. Principalmente <risos> na hora da raiva. É, saber, é perceber quando você está com raiva e se recolher até você se acalmar, não estamos em condições biológicas de nos comunicar de forma inovadora, de forma criativa, se a gente está engatilhado por hormônios que nos trazem para esse lugar de luta ou fuga. Hoje nós falamos sobre comunicação não violenta, como identificar a comunicação violenta, como identificar e praticar a comunicação não violenta aí no seu local de trabalho. Nós conversamos com a coach e consultora Juliana Matsuoka, quem a gente agradece. Obrigada pela participação. Obrigada também, Brisa. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse aí a página do TRT no YouTube. O endereço aparece na sua tela.